Vamos dar início aqui a resolução do problema 5 da aula de filtração, que foi um problema retirado do livro do Jean Coppess, ah, é o exemplo resolvido 14.24. Ah, o problema diz o seguinte, um filtro de tambor rotativo a vácuo possui 33% da superfície do tambor imersa na suspensão que se deseja filtrar. A filtração transcorre com uma queda de pressão de 67 kPa. Para cada quilo de suspensão, obtém-se 0,191 kg de sólido. E para cada 2 kg de torta úmida, é possível obter 1 kg de torta seca. O tempo total do ciclo é de 250 segundos. A função da resistência específica da torta é dada. Né, por essa equação aqui, α né, igual a 4,37 vezes 10 a nona ΔP elevado a 0,3, com ΔP em Pascal e o α em metros por quilo. Né, essa função pode ser utilizada para estimar a resistência específica da torta. Considerando que a resistência do meio filtrante seja desprezível, calcule a área do filtro necessária para filtrar 0,778 kg de suspensão por segundo. Então nesse problema são fornecidos né, a densidade do, do fluido, que a gente vai considerar a mesma densidade do filtrado. Né, a gente faz a projeção de que na filtração todos os sólidos insolúveis eles vão ficar retidos no filtro. Eles não vão passar com o filtrado. Né, e se passar alguma coisa vai ser é, muito, muito pouco, né, ao ponto de não alterar tanto esse valor. E a viscosidade também é fornecida. Bom, aqui a gente tem um problema que envolve filtração contínua. A gente vai ter um filtro de tambor rotativo que vai gerar com uma determinada velocidade de rotação. A gente tem uma bomba de vácuo que vai ser a responsável por gerar a diferença de pressão, a força motriz. É 33% da área desse filtro vai ficar mergulhada na suspensão. Ah, então aqui a gente tem o tanque contendo a suspensão, é, a gente tem o sentido né, da rotação no sentido horário, a gente tem um raspador que é o que vai fazer a remoção da torta, né, essa torta ela vai tendo a sua formação na superfície do filtro, depois passa por uma lavagem, tem uma secagem, e ela é removida do tambor através do raspador. Então, nesse slide, a gente tem todos os dados fornecidos pelo, pelo problema. Ah, então, a gente tem a fração né, do filtro que está submersa né, no tanque de, da, da suspensão, a gente tem a queda de pressão que vai ser mantida constante, ah, então aqui é uma filtração contínua, a pressão constante. Ah, e a pressão constante que a gente é, se refere é só... Referente a esse, ao período, né, ao ponto de entrada no tanque até o ponto de saída. É dada uma fração de sólidos, é dito o que? 0,191 kg de sólido por quilo de suspensão. Suspensão é o que? É sólido mais líquido. Então a gente tem aqui né, uma massa total. A massa de sólido pela massa total fornece para a gente a fração de sólidos. É dito também que para cada 2 kg de torta úmida, se obtém 1 kg de torta seca. Então aqui a gente tem uma relação de umidade. E isso fornece para a gente a constante S, que é a relação entre massa de torta úmida por massa de torta seca. Isso aqui, essa variável, esse parâmetro, ele entra lá no balanço de massa na torta e vai ser útil para a gente determinar a concentração dessa suspensão. Ah, são dados aqui as propriedades do filtrado, né, do fluido, o tempo do ciclo, 250 segundos, a equação para obtenção da resistência específica da torta. Ah, é dito né, que a resistência do meio filtrante ela é desprezível, então a gente pode considerar essa resistência igual a zero e é dada uma massa de suspensão, uma vazão mássica de suspensão de 0,778 kg por segundo, pede-se a partir desses dados para calcular a área do filtro. Bom, é, esse problema ele pode ser resolvido né, com, através né, na, da, de uma equação, uma dessas duas equações, ah, o, o livro do Jean-Claude, ele caracteriza a equação da filtração para filtração contínua, a pressão constante, né, como V sobre Tc vezes área, né, correspondente a essa expressão aqui, elevada a, a ou melhor, na raiz quadrada. Tá? O McCabe ele relaciona a mesma equação, porém ele faz um rearranjo diferente, né, no final das contas o resultado vai ser o mesmo. Aí ambas as equações elas são originadas lá da equação da filtração, a pressão constante. Tá? Com a diferença é que aqui a gente vai desconsiderar a resistência do meio filtrante e esse rearranjo nos leva a obter né, as, as equações nos dois formatos. Tá? Em ambas equações, a gente de qualquer forma não vai ter a concentração, a gente precisa fazer essa estimativa com os dados do problema. O alfa, que seria a resistência específica do, do, da torta. E o volume de filtrado. Tá? Bom, vamos partir do, do, do início aqui, que seria a determinação da concentração de sólidos. Então, a primeira variável que a gente não tem. Do balanço de massa, a gente é possível fazer essa previsão, essa aproximação. Ah, então, a concentração da suspensão em relação ao volume de filtrado, tá? deixando claro que esse Czinho aqui, né, o equacionamento da, da filtração, ele é baseado na concentração com base em um volume de filtrado. Né? Multiplicando a concentração com base no volume de, de filtrado, pelo volume de filtrado a gente obtém a massa de sólido. Tá? Então, Substituindo as variáveis que a gente já tem, a gente obtém a concentração estimada de 308,1 kg de sólido por metro cúbico de filtrado. Resistência específica da torta a gente também tem como calcular diretamente. É né? dada uma função, tá? essa função está relacionada com a queda de pressão. Ah, e também existe uma relação de compressibilidade, que é o valor 0,3. Ah, então, para essa pressão, a gente obtém um alfa de 1,225 vezes 10 na 11 metros por quilo. Ah, então, a gente aqui já define duas variáveis das três que a gente não tem. Ah, se a gente olhar as equações, a gente vai ver que a gente pode relacionar o volume de filtrado com o tempo do ciclo e isso seria a produção de filtrado tá? o tempo do ciclo é o tempo total que o filtro demora para dar uma volta completa tá? É formar a torta e remover e ter essa torta removida da sua superfície o problema não fornece essa produção ele não ele não não ele dá ele faz uma relação ele passa para gente uma outra informação, e a partir dessa outra informação, ou melhor, dessas outras informações, a gente vai conseguir estimar essa produção de filtrado. A vazão mássica de sólido, ele dá a vazão mássica da suspensão e ele dá a fração de sólido. A vazão mássica de suspensão relaciona uma massa de suspensão em função do tempo, tá? 0,778 quilos de suspensão por segundo. Ah, o problema fornece a fração de sólidos. Né? Vazão mássica de suspensão seria a vazão mássica total de sólido e de líquido que a gente está considerando. Quando a gente multiplica pela fração de sólidos, a gente vai obter a resposta né, da vazão mássica de sólidos. Né? A gente vai ter aqui... ó as variáveis de quilo de suspensão se anulando, a gente vai ter a vazão mássica de sólido, que é aproximadamente 0,148. Quando a gente divide a vazão mássica pela concentração, a gente vai obter o quê? Olha só, quilo de sólido por segundo, a minha vazão mássica, dividido pela concentração. A concentração é quilo de sólido por metro cúbico de filtrado. A gente inverte aqui a base. Com isso a gente vai obter aqui a nossa produção de filtrado metros cúbicos de filtrado por segundo. Então obtemos aqui, ó, acabamos de definir a última variável pendente nas equações para calcular a área. Tá? Agora a gente é só aplicar na, na, nas equações. De qualquer forma a gente vai obter o mesmo resultado, que é uma área de aproximadamente 6,66 metros quadrados. Aqui, aqui o problema está finalizado.